Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, aqui quem fala mais uma vez é Everton Damasceno do canal Preparando para o Arrebatamento. E o tema de hoje que eu vou falar aqui no canal é sobre a Ira de Deus. que somos cristãos, convertidos ao Senhor Jesus, nós não fomos destinados para a ira de Deus. Tem muitos crentes dizendo que nós devemos passar pela grande tribulação, porque até os apóstolos foram martirizados. Utilizados. E hoje em dia também tem muitos cristãos que estão sendo mortos, principalmente no Oriente Médio, por causa do nome de Jesus. Só que Jesus disse que isso deveria acontecer. Faz parte do plano de Deus. Mas o que é a ira de Deus? E para quem... É a ira de deus a ira de deus é um juízo que deus vai derramar na terra durante o período da grande tribulação e este juízo ele está descrito no livro de apocalipse em três partes em três acontecimentos os Sete Selos, que fala, so, é, que fala em Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 8. As Sete Trombetas, que fala do capítulo 8, do versículo 1 ao 9. O capítulo 11, no versículo 15 até 19. E por último as sete taças da ilha de Deus que fala em apocalipse 16 até o versículo 21 então vamos dizer aqui primeiramente que nós que aceitamos a cristo não fomos destinados para ira aquele que pode ter Ler comigo, leia João capítulo 3, versículo 36. Vamos ler? Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no filho não verá a vida. Mas a ira de Deus, permanece sobre ele Veja o final do versículo, preste bem atenção. Na parte 2 do versículo. Aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a ira de Deus é para quem não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente salvador da sua vida. Então aqui o texto deixa claro que a ira é somente para quem não aceitou Jesus. Agora vamos para o versículo para o primeiro Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9 e 10 que diz assim porque eles mesmos anunciam de nós a maneira como nos recebestes e como vos convertestes ao Deus abandonando ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, o qual ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou seja, todo aquele que esperar Jesus Cristo será livrado da ira vindoura, a ira vindoura. Que será lançada na terra para provar aqueles que não, que não aceitaram o amor de Jesus. Um pouco mais à frente, no capítulo 5, ainda de, de 1 Tessalonicenses, vamos ler o versículo 9 até 11, que diz assim... Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Por isso, consolai-vos uns aos outros e edificais uns aos outros, assim como estáis fazendo. Ou seja... Deus não nos destinou para a ira, portanto, amados e amadas irmãos, consolai-vos uns aos outros, porque nós não fomos destinados para a ira. Agora vamos ler mais um texto que fala que não fomos destinados para a ira de Deus, que está em... Romanos, capítulo 5, versículo 9, que diz assim, Portanto, sendo agora muito mais justificados em seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Dele quem? Jesus. Nós seremos salvos por meio de Jesus, para ser livrados da ira porque nós fomos justificados pelo seu sangue. A ira, amados irmãos e irmãs, não é para a igreja. A ira é para todas as pessoas que rejeitaram a Jesus. Vamos ler um texto agora que prova... Que o derramamento da ira é na grande tribulação, que diz que. No, diz no capítulo 6, no versículo 17. Que diz assim: Porque o grande dia de sua ira chegou, e quem poderá suster-se de pé? Ou seja,. Quem poderá aguentar o grande dia da ira do Senhor? Não há quem aguente. Esse versículo 17 do capítulo 6 está falando aqui justamente no sexto selo, que é aberto, que é, é aberto durante a grande tribulação. Agora, amados e amadas, pense comigo, se a ira de Deus será derramada durante a grande tribulação, e eu acabei de ler vários textos aqui que provam que as pessoas que aceitaram Jesus serão livrados dessa ira, então como que o crente em Jesus passará pela grande tribulação? Não faz sentido. Todos aqueles que aceitaram a Jesus serão livrados da ira, serão poupados. E aqueles que estão brincando com Deus, aqueles que estão que não aceitaram a Jesus, este passarão pela grande tribulação. A ira de Deus virá sem dúvida alguma então portanto amados e amadas se alguém neste meio que está ouvindo essa mensagem ainda não aceitou Jesus eu te peço em nome de Jesus considere essas palavras porque essas palavras não são minhas mas são do próprio Espírito Santo ouça a voz de Deus converta-se a Jesus Cristo e seja livre da ira. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fiquem à paz, todos vocês.